esse Aline Barbosa é a nova secretária de saúde do município de Capitólio. Ela assumiu o cargo em abril. A ela, Aline ela é filha do ex-prefeito aqui de Piuí, Arlindo Barbosa Neta, o Marcinho Contador. E ela foi secretária de saúde aqui em Piuí na gestão do ex-prefeito Deco. Nós estamos vivendo aí momentos que vêm pós-Covid, dengue, né, que a gente está vivendo uma epidemia. Então a gente está encontrando um cenário bastante desafiador, mas eu vejo que também, que tem bastante solução para isso, Edgar. É mesmo uma questão de boa vontade, de se debruçar, aproveitar as legislações, as resoluções que a gente tem, recurso, o Estado tem alocado em Capitólio. Então a gente está lá para trabalhar, é uma coisa que eu gosto muito, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência em gestão pública. Inclusive, eu me emocionei muito quando eu cheguei aqui hoje, porque o CTI, de foi inaugurado na gestão do meu pai e hoje estar aqui podendo fazer essa reabertura é algo que mexeu com o meu emocional e é isso, acho que isso é uma vocação quero muito contribuir para Capitólio me sinto uma cidadã capitolina né? eu fui casada, né? sou viúva do Alessandro que é de Capitólio então eu frequento Capitólio há mais de 32 anos é uma cidade que eu tenho no meu coração e eu vou fazer por Capitólio o mesmo que eu fiz aqui por Piuí vocês podem ter certeza disso